A Comissão de Direitos Humanos, aqui da Câmara Legislativa, acompanhou as derrubadas em Santa Luzia. A gente teve a oportunidade, inclusive, de falar com o governador do Distrito Federal sobre essas derrubadas e a nossa preocupação. Essa derrubada a gente acompanha com muito cuidado, porque a gente tem percebido que o governo não tem levado a área de assistência social para acompanhar as desocupações. Isso é grave, porque tem famílias, tem crianças tem idosos e tem pessoas com deficiências que estão nesses lugares. E essa derrubada da estrutural ela foi feita sem qualquer acompanhamento técnico, ela foi feita só com acompanhamento institucional da segurança pública e, do nosso ponto de vista, isso é um erro grave. O governador disse, as pessoas continuam com a mentalidade, achando que eu vou regularizar alguma coisa. Eu vou regularizar aquilo que é passível de regularização. Invasões, eu vou passar o trator da maneira como está sendo feito. Isso é bem diferente do que o governador disse na época da campanha eleitoral. Essa é uma declaração do governador Ibanez. O combate à grilagem de terra é importante e deve ser feito, inclusive é um combate histórico no Distrito Federal. No, no, no entanto, é importante... Tão importante quanto este combate é a garantia das famílias, as políticas de assistência social e moradia para quem precisa. Quando o governador fala que vai passar o trator, parece que ele esquece que uma minoria dessas ocupações que faz grilagem de terra. A grande maioria monta um barraco de lona no meio da terra vermelha, sem nenhuma infraestrutura, porque realmente não tem outra opção sem garantir que as famílias tenham acesso à política de assistência social sem uma política de acesso à moradia essas famílias não terão para onde ir e tratou nenhum vai fazer sumir esse problema então isso é grave nós estamos preocupados com isso a comissão visitou né tem acompanhado esse caso da estrutural né, desde a primeira operação de derrubada no dia 19 do 3 nós temos acompanhado as famílias relatam que não foram procuradas por nenhum órgão das políticas de assistência social e também pouco pela CODAB. A única face do Estado que essas famílias se depararam cotidianamente é com a face repressiva da AGFIS, que vem acompanhando a PM, balas de borracha, bomba de gás e derrubada. Vou contar aqui alguns casos que a gente encontrou. Daniel tem seis anos de idade, tem paralisia cerebral e por isso necessita de cuidados especiais. A única moradia que foi derrubada foi a dele, que não foi derrubada foi a dele. Daniel é muito bem cuidado pela mãe, mas as condições de habitação do paciente trazem sérios riscos à sua saúde. A família procurou o CRAS, a pedido do Conselho Tutelar e da CDDH, recebeu uma cesta básica, mas não recebeu auxílio-vulnerabilidade, tampouco foi cadastrada na CODAB. A família sofre ameaças de despejo todos os dias sem saber como vai ser o dia da manhã. Outro caso, o bebê Ezequiel tem seis meses, desde a última desocupação está vivendo debaixo da lona, com a avó e a mãe. Segundo a mãe, é muito difícil conseguir consulta, pois alegam que sem o um endereço fixo, ele não pode ser atendido Ontem estava com febre E teve que ser levado pela equipe da CDDH E do meu gabinete ao posto de saúde Porque o governo não providenciou Nenhuma assistência a essas famílias No momento da desocupação Mais um caso Leidmar, 11 anos de idade Não pôde ir à escola, que foi militarizada Pois o uniforme ficou sujo na derrubada E a família não tinha água Para tomar banho ou lavar a roupa A AGFIS recolheu todas as caixas De água dos moradores Dona Isaltina, Maria de Jesus, é uma senhora idosa de 67 anos com problemas de saúde e o salário mínimo que recebe vai todo para comprar 10 remédios que necessita, por isso não consegue pagar o aluguel. Essas são algumas pessoas que não estão envolvidas com a grilagem de terra, mas que foram desocupadas de forma violenta na estrutural. E essa casa precisa ter atenção. Deputado Hermeto, que é o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, o presidente dessa casa, o deputado Martins, que é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, nós da Comissão de Direitos Humanos temos que ter um olhar para essas pessoas que precisam do atendimento social. Nós falamos ontem com o bispo Renato, que é o coordenador aqui das relações governamentais, para ter atenção, porque a Secretaria de Desenvolvimento Social... Precisa chegar a essas pessoas. Não adianta chegar só o trator. Vão ter novas ocupações. E esse caso de Santa Luzia é grave. A Comissão de Direitos Humanos está juntando todo o material para protocolar uma denúncia que tem muita densidade contra a ação do governo nesse caso específico.